Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu escuto muito, que é eu não posso servir a Deus se eu não sei o meu chamado eu não vou me envolver com a igreja porque eu ainda não sei qual é o meu chamado qual é o chamado de Deus para mim? Senhor, revela o meu chamado e eu tô aqui para compartilhar com você uma revelação que o Senhor trouxe no meu coração e que eu acho que condiz muito com o que a Bíblia quer dizer Muitas vezes a gente confunde o chamado com os nossos talentos, com as nossas aptidões e a gente deixa de fazer o que o Senhor realmente espera de nós porque estamos esperando uma revelação, um elogio de Deus, um dom, uma prática que a gente consiga se sentir mais confortável ao fazer. O que isso quer dizer? Esquecer que muitas vezes a gente confunde chamado com talento. Eu penso assim, se o meu chamado é para ensinar a palavra, então eu vou conseguir ensinar direito, vou decorar os versículos bíblicos, vou saber toda a Bíblia de cor e todo mundo vai entender o que eu falo. Ou se o meu chamado é para louvar ao Senhor e ser um adorador, então eu vou tocar a guitarra maravilhosamente bem, eu vou tocar bateria, porque quase todo filho de crente toca instrumento musical. Eu acho isso maravilhoso, porque eu sou muito ruim. Eu fui tentar tocar violão, eu não tava dando conta, mudei para o culalê, porque é menor. Aí eu acho que tem mais a ver comigo, que eu só tenho um metro e meio, tem menos corda e ainda assim também não sou fluente, mas eu gosto. E as pessoas esperam que elas aprendam exatamente tudo, ou então que elas sejam excelentes em alguma coisa, e esse vai ser o chamado. E a maioria, que eu acho sensacional, eu vou ser missionário, esse é o meu chamado. Então eu tenho que viajar o mundo para pregar o evangelho, sendo que a maioria das vezes não prega nem na própria casa, nem na própria escola, nem na própria faculdade, como que vai pregar em outro país. Eu estou aqui hoje para te falar que o chamado é um só para todos, e é o mesmo chamado de Gênesis, até lá em João, no Evangelho do Novo Testamento, quando Jesus já estava falando. Eu vou ler para vocês na palavra do Senhor. Lá em Gênesis 1, 28 diz assim. Deus fez, né? Adão e Eva criou a, ima a imagem e semelhança dele, o homem. Em 1:27 27 fala. Deus, criou Deus o homem à a sua imagem. A imagem de Deus o criou o homem e mulher. 1:28, Gênesis. E Deus os abençoou e lhe disse. Frutificai e multiplicai. Enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o que Deus está falando? Para você gerar frutos, e para além de gerar frutos, multiplicar. Então além dele Ele tá estar mandando eles fazerem filhos, mas gerar frutos que tenham a mesma semelhança, a mesma essência. Primeira coisa, as pessoas pensam que sexo é do diabo, sexo é de Deus, porque o diabo não cria nada, o diabo deturpa as coisas que Deus criou. Deus, a primeira coisa que ele mandou o homem e a mulher fazer foi realmente fazer a relação sexual para gerar crianças, para gerar filhos, que isso era uma benção O que acontece hoje em dia é que o diabo deturpou a ideia de sexo E fez gerar laços de alma, onde as pessoas têm um sexo que amaldiçoa, que magoa, que dói Que não gera filhos e que gera tristeza Mas tudo quem criou foi o Senhor E o diabo só deturpa aquilo que o Senhor Criador fez Então essa é a primeira coisa e a segunda coisa, lá em Gênesis Deus já falou, gente, eu preciso que vocês multipliquem, eu preciso que vocês gerem filhos, eu preciso que vocês falem para as pessoas, criem pessoas, abençoem pessoas. E o que, que Jesus lá em João 6, 38, 39 e 40 fala? Jesus falando agora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do pai é essa. Que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que todos ressuscitem no último dia. Por a vontade daquele que me enviou é essa? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, basicamente, o ídio, o mandamento, o chamado. Aquilo que Deus realmente espera de todos aqueles que creem nele é que gerem filhos. Que façam discípulos. Que batizem pessoas. Que evangelizem. O chamado é um só para todos nós. Para todos que acreditaram no Filho de Deus. Para todos que acreditaram no sacrifício de Jesus. A única coisa que Deus quer de nós é que a gente vá e fale da verdade do Senhor, que Ele gera a vida eterna, que Ele vai ressuscitar as pessoas no último dia, que existem novos céus e novas terras, que Jesus vai governar, que Ele morreu pelos nossos pecados. Esse é o chamado. A diferença é que às vezes você é muito bom para explicar e o seu amigo é muito bom para cantar. E outra, é muito bom para cuidar de crianças. E a sua mãe tem muito dinheiro e consegue abençoar pessoas, ajudando ela a pagar as contas ou dando alimento para os pobres. Isso é o talento, a maneira, a forma de se cumprir o chamado. Então, o seu chamado é só um. É conquistar filhos para Deus. Porque a vontade dele é que nenhum se perca. E muitas vezes a gente foca em como vamos fazer isso. E hoje eu gostaria de dizer no seu coração... Que você já tem um talento, já tem um dom Existe algo em você que só você consegue fazer Existe uma forma de você falar que só você consegue falar Que seja postos no Facebook até visitar os pobres Que seja cantar e adorar a Deus com músicas Porque adoração não tem nada a ver com música Tem a ver com o coração para Cristo Que seja ensinar pessoas ou ler a Bíblia Ou fazer uma reunião, convidar pessoas Não importa a forma, não importa o objetivo o seu objetivo é conquistar pessoas para Cristo, não para você mesmo, não para o seu líder e não para o prédio de igreja que você frequenta. Então, o seu chamado é um só, conquistar pessoas. Como você vai fazer isso? Você pode ficar tranquilo, porque já existe a sua personalidade, o jeito que Deus te fez, que é único e especial e que vai ser usado nisso. E a segunda coisa está lá em Atos, que fala assim, Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês e serão testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, Jesus foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Isso em Atos 1, 8 e 9. Sabe é o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, você já viu o filme? Claro que você já viu um filme. Quando a pessoa está morrendo no filme, a pessoa principal, tem as últimas palavras. E as pessoas falam assim, quais são as últimas palavras? E geralmente é a parte mais... Tchan, do filme ou da novela, quando fala que o filho não é dele, ou quando revela que foi ele que matou. As últimas palavras são as coisas mais importantes. É o último recado, é a última oportunidade de deixar a mensagem. E as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus e viver em glória, foi. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ajudar vocês, em virtude, em talentos e dons, a cumprir o chamado. Foi isso que Jesus quis dizer. Que ele estava indo aos céus, mas enviar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Para nos ensinar, para nos ajudar, para colocar, colocar as palavras certas na nossa boca. Para nos dar oportunidades, para nos ensinar a fazer as coisas. Então ele não nos deixou só. O Espírito Santo habita em você e em mim. E esse Espírito Santo é, é o que nos ajuda a evoluir e a cumprir o chamado com excelência. A oportunidade que Deus te der é aquele que ele vai te ajudar a cumprir. Se você fala, eu queria muito ter o dom de cura provavelmente alguém doente vai chegar perto de você. E você vai ter oportunidade de orar com essa pessoa por cura. Em nome de Jesus. Eu queria muito ter o dom de ensino. Então você vai ler a Bíblia e você vai entender a palavra do Senhor com muita facilidade. E alguém vai vir relacionado com aquilo que você está aprendendo. Com esse problema você vai conseguir usar a Bíblia como uma arma, como uma espada, como uma revelação certeira naquilo que a pessoa está precisando. O que eu quero dizer hoje então é, o seu chamado, o meu chamado e o chamado de todos os crentes dessa terra é fazer filhos, gerar filhos, multiplicar filhos para Deus. Não é para mais ninguém, para nenhuma placa, para Deus. E como você vai fazer isso? De acordo o que você já é, com as suas aptidões naturais, aquilo que você já tem facilidade, da forma mais natural possível, que não dói, que é prazerosa. E o seu chamado será cumprido, conforme você entender que isso é para honra e glória do Senhor. Todas as suas dificuldades serão supridas pelo Espírito Santo que habita em você. E Ele vai te ajudar, porque isso é para enriquecer o reino e não os nossos nomes. Amém? Espero que tenha te ajudado. O seu chamado é ir e gerar filhos. Como você vai fazer isso? Relaxa. O Senhor já te conhece, te ama desse jeito. E você com certeza vai sair muito bem. Porque seu coração vai saber onde você vai. Amém? Que o Senhor te favoreça.